Olha, essa é uma parceria saudável do Sistema Sebrae. Nessa feira, que é a maior vitrine do Sebrae, do grande centro que é São Paulo do Brasil, o Estado do Belém do Pará está aqui. Orgulho poder fazer parte desse sistema e São Paulo fazer uma feira onde Belém do Pará está presente. O Pará, ele tem, ele tem. Sido descoberto pelo mundo. Os europeus já frequentam há um tempo o Pará, os americanos também, é o nosso o maior, o maior receptivo de estrangeiros hoje do Pará são os americanos e o paulista também é um grande consumidor de turismo no Pará. E nós temos realmente particularidades, coisas que são utilizadas somente no Pará. A gente está trazendo diversos produtos para serem degustados. As farinhas, que são produtos oriundos de tribos indígenas, farinhas feitas de mandioca. E aí comercialmente começaram a saborizar essas faro... essas farinhas e essas farofas. Então a gente tem farofas de aromatizadas com jambu com pimenta de cheiro, com pimenta malagueta, é, misturas blends feitos com castanha do Pará, com castanha de caju. Nós temos também geleias de frutas exóticas, como geleia de cupuaçu, geleia de jambu, geleia de pimenta de cheiro, ou seja, é uma diversidade de produtos, muitas vezes, oriundos de tribos indígenas que hoje estão na mesa do paraense, na mesa do brasileiro e na mesa do, do, dos consumidores do mundo todo.